Felipe resolve tirar a tarde para estudar a doutrina espírita. Após pesquisar na internet as obras de Leon Denis, encontra o livro Socialismo e Espiritismo e decide lê-lo. Empolgado com sua descoberta, não observa que Ivan e mais de 100 jovens estudantes estão ao seu lado. Ivan, seu amigo espiritual, Resolveu realizar um estudo coletivo a partir da leitura de Felipe. Este, ao abrir o arquivo do livro, se depara com estas palavras: Espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos. Socialismo e espiritismo unidos por laços estreitos? pensa Felipe, cujo pensamento é visto por Ivan e pelos estudantes. Nunca suspeitei dessa união, comenta um jovem desencarnado para Ivan. É preciso, antes de tudo, que você entenda o que Leon Denis quer dizer por socialismo. É algo muito diferente do socialismo marxista ou comunista. Vejamos a definição de Denis. Explica Ivan apontando para o segundo parágrafo do livro que Felipe está lendo. Todavia, antes de tudo, importa bem definir os termos que empregamos. Para nós, o socialismo é o estudo, a pesquisa e a aplicação de leis e meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. Nessas condições, são numerosas as nuances, as variedades de opiniões, de sistemas, desde o socialismo cristão até o comunismo, e todo homem cuidadoso com a sorte de seus semelhantes pode se dizer socialista, quaisquer que sejam, aliás, suas predileções. Para o continuador de Kardec, socialismo é o estudo do mundo social com o compromisso de melhorar a vida dos seres humanos, Entender isso é essencial. Destaca Ivan. Felipe continua a leitura e Ivan chama mentalmente a sua atenção para a importância que Denis dá para a educação do povo, definindo que o problema central das questões sociais é a conduta moral. Interessante, o socialismo materialista não fala sobre isso. Pensa Felipe. Por isso ele não deu certo. Querer elevar o ser humano definindo-o como um ser material é uma contradição que trouxe sofrimento a milhões de pessoas. É a reflexão que Ivan projeta na mente de Felipe. — É... — responde Felipe, sem se dar conta de que conversa com Ivan. Felipe continua a leitura, chegando a este trecho. Hoje em dia, são as classes trabalhadoras que, por vezes, desejam alçar-se e dirigir por sua vez a sociedade. Mas o despotismo que vem de baixo não é melhor do que aquele que vem do alto. É, talvez, pior, pois que mais brutal e mais cego. Ah, Léon Denis é contra o materialismo e também a opressão política. Pensa, Felipe. Exatamente. A visão social de Léon Denis defende que todos devem se preocupar com a condição social de todos e que as transformações sociais devem ser conquistadas em clima de respeito e liberdade. Ele não apoia a revolução violenta nem a exploração desumana. Talvez devêssemos criar outro termo para essa proposta social, porque o termo socialismo, hoje em dia, é associado aos regimes desumanos e autoritários, que nada tem a ver com a definição de Denis. Porém, até que algum estudioso do assunto consiga elaborar uma teoria social espírita, pois Denis não pôde se ocupar apenas com esse assunto, manteremos esse termo, explicando seu real significado. Comenta Ivan... Respondendo ao pensamento de Felipe e esclarecendo o grupo. Felipe, que capta a explicação de forma inconsciente, pensa: Será que um dia teremos um missionário que desenvolverá essas reflexões e elaborará propostas de melhoria social baseadas em uma compreensão mais ampla da vida material e espiritual? Sim, certamente. Missionários já reencarnaram com essa tarefa. Fala Ivan para Felipe e para o grupo. É um tema tão interessante. Vou perguntar isso para o Ivan. O riso é geral. Todos os alunos riem ao ouvir os pensamentos de Felipe. Enquanto isso, Felipe prossegue a leitura. Denis já explicou o início dessa teoria. Peça Felipe ao ler a seguinte passagem. O essencial seria, pois, fazer conhecer ao homem, antes de tudo, de onde ele vem e para onde ele vai, isto é, qual a finalidade real da vida e a sua destinação. O trecho sobre o trabalho chama a atenção de Felipe. O trabalho é um preservativo soberano contra as armadilhas da paixão, uma espécie de banho moral, um sinônimo de alegria, de paz e de felicidade, desde que realizado com inteligência e obstinação. Nunca pensei que trabalhar fosse tão importante. Pensa Felipe. Ivan sorri, feliz, pois não precisa comentar nada. O pensamento de Felipe já é uma lição para os jovens desencarnados. Prosseguindo a leitura... Felipe lê e relê espantado o seguinte trecho, em que Denis declara que a teoria marxista está errada. O que se chama de luta de classes não existe senão no papel. Em realidade, não há mais classes desde a Revolução Industrial. Não há mais entre elas limites precisos, pois a penetração recíproca e contínua. Todo trabalhador econômico pode se tornar patrão, a burguesia tem suas raízes no povo, e nele se recruta incessantemente. É de seu seio que se elevaram a maioria dos homens que ilustraram a humanidade. Foi daí que se alçaram tantos burgueses, graças ao seu trabalho ou ao seu talento. Esta descoberta só foi feita muito recentemente pelos teóricos materialistas. Inicialmente, verificamos a limitação dos teóricos do socialismo materialista para entender os reais problemas sociais. Aqueles que vivem iludidos com a vida material, que limitam a vida ao plano físico, não podem entender a parte mais significativa da vida social, as sociedades espirituais. Sem isso, Irão elaborar teorias e falsas soluções e nunca conseguirão resolver os verdadeiros problemas que angustiam a humanidade. São cegos que nunca poderão apontar nem caminhar em direção às soluções reais. Explica Ivan. Agora sei que o socialismo de Denis é o oposto do marxismo. Pensa Felipe, sendo acompanhado da interessante observação de Ivan. Vejam que nunca poderemos entender adequadamente um simples fenômeno social, nem mesmo como se dá a leitura de um livro, como estamos observando neste momento, sem considerar a realidade espiritual. Quanto mais resolver os graves problemas da sociedade terrena. Se Felipe tivesse acompanhado de espíritos inferiores, suas reflexões seriam muito diferentes. Felipe fecha o arquivo. Resolve dar uma caminhada em um parque próximo de sua casa. Esse é o exercício de quem mais gosta. Arruma-se, sai e é acompanhado por Ivan e pelo grupo de estudantes. Ao chegar ao parque, observa dois pedintes conversando. Ivan e o grupo aproximam-se. — O que será que os levou à miséria? — pensa Felipe, intuído por Ivan. Passa então próximo a eles e um deles, visivelmente bêbado, lhe estende a mão e pede ajuda. Felipe coloca a mão no bolso, tira duas moedas de um real, dá ao pedinte e, impulsionado por Ivan, indaga. — Você precisa de alguma coisa a mais? — Não, moço. Com a minha cachaça eu fico em paz. — Ele bebe sempre. Eu estou sempre dizendo para ele não beber tanto. — Fala o outro o mendigo. A vida é um desgosto e bêbado eu me alegro. Diz falando alto e rindo. Ora, ora, algum dia você vai ter que ficar sóbrio, responde o amigo. Bem, veremos. Nesse momento, Ivan explica: Estamos diante de dramas diferentes. O primeiro mendigo foi um comerciante rico que, após uma desilusão emocional, a traição da esposa, que tanto venerava, começou a beber desenfreadamente. É um indivíduo que tenta acabar com a própria vida por meio do álcool. O segundo é um homem equilibrado e honesto que, por conta da traição de um colega de trabalho, passou a ser visto por todos como um criminoso vulgar, pois acusaram-lhe de ter roubado a empresa em que trabalhava. O desgosto e a mágoa, fruto da humilhação pública e do período em que ficou preso, tiraram-lhe a disposição para buscar uma solução mais saudável. Como a teoria da luta de classes solucionaria essa realidade? Impossível. A origem da mendicância é múltipla, e somente com uma visão mais ampla se pode entender e solucionar os complexos problemas sociais. Por que o senhor começou a beber? Indaga Felipe com simpatia. E, enquanto o mendigo conta sua história, Ivan explica. No primeiro caso, a prevenção seria uma compreensão mais ampla da vida, a oração sincera e a busca pela espiritualização. Isso poderia não ter evitado a traição, mas certamente ensinaria nosso irmão a lidar com ela de forma mais saudável. No segundo, a perseverança em buscar outro emprego lhe daria nova oportunidade em mostrar seu real valor. Vamos estimulá-lo a encontrar outro trabalho. E ao é primeiro, não podemos ajudar? Indaga Abelardo, o amigo de Felipe que havia desencarnado há duas semanas. Sim, responde Ivan. Vamos convidá-lo a ir ao centro espírita. Lá, ele receberá o auxílio que precise se aceitar e em pouco tempo terá sua vida transformada. Apesar da mendicância em que vive, ele ainda possui alguns bens de que nem ele mesmo sabe. Sua mãe deixou para ele uma bela e confortável casa que ele nunca procurou receber, dado seu estado de confusão mental. Ivan comenta e telepaticamente orienta Belardo a transmitir a Felipe essa orientação. Abelardo feliz, aproxima-se de Felipe e abraça-o, matando as saudades do amigo e sugere que ele convide o homem a visitar o centro espírita em que Felipe frequenta. — Como você se chama? — indaga Felipe. — Paulo. — Senhor Paulo, o senhor não gostaria de visitar um centro espírita? Lá é muito bom. — Centro espírita? O que tem lá? É macumba? — Seu Paulo, lá o senhor vai encontrar pessoas boas que vão lhe escutar e orar pelo senhor. Quem sabe o senhor não vai se sentir melhor, mais feliz? Argumenta Felipe, inspirado por Abelardo. — Felicidade. Fala Paulo, tentando entender o significado da palavra. Nesse momento, Ivan faz Paulo relembrar sua infância, o carinho materno, as brincadeiras com os colegas de rua e com os irmãos. E assim, Paulo, sem se dar conta, começa a chorar e repete mecanicamente. Felicidade, felicidade. Felipe fica um pouco assustado. Lembra-se de Ivan. Estaria ele ali? — Fazendo o quê? Ivan aparece sorrindo a Felipe e diz... — Abrace-o. Ele é seu irmão tanto quanto Jesus. Sem pensar, Felipe aproxima-se de Paulo. O cheiro forte de cachaça o incomoda, mas ele prossegue e abraça aquele senhor, de olhar tão sofrido. Juarez, que observa tudo espantado... Benze-se sentindo que algo espiritual está acontecendo. Paulo emociona-se ao ser abraçado por Felipe e chora compulsivamente. Eu tenho um filho de sua idade... É o que Paulo consegue dizer entre lágrimas e soluços. Ivan, nesse instante, projeta na mente de Paulo uma luz que parte de seu coração. Paulo olha para Felipe, que também está emocionado, beija-lhe a testa e o abraça novamente. Juarez não acredita no que está vendo e pensa: que força tem aquele menino para emocionar um coração tão revoltado como o do meu amigo? Paulo então pede a Felipe que lhe diga onde é o centro espírita. Depois que Felipe explica, ele responde: meu filho. — Você me lembrou de tantas coisas boas que deixei para trás. Vou ao seu centro pedir ajuda. Quero ter coragem de voltar para minha cidade e recomeçar a vida que abandonei por revolta. Após dizer isso, Paulo inesperadamente olha para Juarez e diz — Você vai comigo. Vou recomeçar meus trabalhos e precisarei de um bom companheiro. Se ele pode acreditar em mim... Diz, olhando para Felipe, eu também posso acreditar em você. Juarez, que conhecia a fundo a história de Paulo e seu caráter honesto, abraça-o emocionado. Felipe despede-se, faz sua caminhada e volta para casa, ainda tentando entender o que aconteceu. Entre seu quarto, faz uma prece e consegue captar a explicação de Ivan. Assistimos hoje a uma ação da sociologia espírita, entender em profundidade a problemática do ser encarnado, atuar em todos os casos, tendo por base o sentimento de amor e fraternidade, e, por fim, amparar a cada um segundo sua necessidade real. Essa é a lei da ação social espírita. Não somos meros distribuidores de sopas e esmolas. Tudo isso é pretexto, é uma forma simpática de nos aproximar. Nos interessa o auxílio profundo a cada ser, para que ele possa solucionar os próprios problemas. Que aula interessante de sociologia espírita eu tive? Pensa Felipe, ao entender que apenas compreendemos de verdade o espiritismo, quando o transformamos em ação que beneficia outro ser humano, outro filho de Deus. CAPÍTULO 4 – UM DIA DIFERENTE Felipe medita sobre o que viveu, pensando em como uma experiência tão simples pôde tocá-lo tão profundamente. Se a solução dos mais dramáticos problemas humanos só será real se alcançada com uma postura fraterna e compreensiva, como as teorias que se dizem sérias, por serem ásperas e até cruéis como a do socialismo materialista, Estão longe de nos ajudar a melhorar a vida em nossa sociedade. Pensa. É exatamente isso, diz Ivan, sorrindo, após aparecer na visão espiritual de Felipe. Que bom que você está aqui. Como faço para entender melhor a problemática social? Pergunta Felipe. Continue lendo o socialismo e espiritismo de nosso amigo Denis. Eu ainda não estou nem na metade, mas posso lhe fazer uma pergunta? Sim, responde Ivan. Por que tanta miséria na terra se é tão fácil resolver os problemas? Se o que nos falta é fraternidade e abnegação, por que não acabamos com a miséria de uma vez por todas? Ivan pensa e explica. O problema, Felipe, não é apenas compreender a solução, é preciso vivê-la. Mas como alguém pode não querer acabar com tanto sofrimento como os que vemos na Terra? Só a solução real é quando existe crescimento espiritual, e o crescimento espiritual exige que aprendamos a sentir nossas dores. É preciso saber sofrer para se libertar do egoísmo, do orgulho e da vaidade. A maioria prefere criar belas desculpas em vez de enfrentar os problemas íntimos. Não entendi. Por que sofrer para superar o orgulho? O orgulhoso, que é a maioria no mundo, é um indivíduo que não admite suas limitações. Admitir que possa errar, admitir que não sabe de tudo, admitir que existem espíritos encarnados, mais nobres e inteligentes, é para o orgulhoso uma dor. Por não querer enfrentar essa realidade, o orgulhoso se torna incapaz de compreender a realidade da vida maior. É como um animal que se esconde na caverna e deixa de ver e viver a beleza da floresta, porque não admite encontrar outros animais mais belos do que ele. E como isso afeta a realidade social da Terra? Bem, o orgulhoso, quando rico, isola-se da maioria, porque quer acreditar que é tão melhor que não deve sequer conviver com os que não são ricos. Quase sempre desencarna em situação infeliz e dolorosa, pedindo para reencarnar como miserável ou pobre para aprender a entender melhor quem sofre. Se continua orgulhoso, sua situação espiritual pouco muda, mas, se outros começam a ajudá-lo com fraternidade, suas emoções são transformadas. A ajuda abnegada é a ação mais revolucionária que se pode imaginar. Uma vez aperfeiçoadas as emoções e amenizado o orgulho, o indivíduo começa a entender que os outros sofrem como ele e passa a agir de tal forma que não gere sofrimento para ninguém. É o começo da regeneração moral. Esse é o momento em que vive a sociedade terrena. Os sofrimentos que serão vividos devem alterar a maioria dos orgulhosos do mundo. E os que não melhorarem? Estes continuarão a receber a mesma lição em situação mais difícil irão habitar mundos primitivos. A dor não será de uma encarnação, mas provavelmente de muitos séculos. Explica Ivan. Muitas teorias sociais que dizem que irão melhorar o mundo não estarão na verdade o piorando? Pergunta Felipe, pensando nos governos autoritários. Sim, sem dúvida. O lobo vestido de cordeiro é muito mais perigoso do que a fera que se apresenta como é. Nunca pensei que o ensino do Evangelho fosse útil para avaliar a teoria social. Fala, Felipe. O Evangelho, para quem tem olhos de ver, quer dizer, para quem quer entender em profundidade os ensinos do Cristo, é a fonte das verdadeiras teorias de bem-estar para a humanidade. O que as teorias sociais materialistas fizeram é um trabalho farisaico, quer dizer, usam um o Evangelho para mentir e enganar. O Evangelho? Filipe não entende. Sim, o que eles prometem é a promessa que Jesus trouxe à terra, fraternidade, justiça, amparo a todos. Mas o que eles geram é a opressão, desigualdade e violência. — É mesmo, fala Filipe, encantado com a lógica simples e elevada de Ivan. Os que conhecem o Evangelho não se iludem com os falsos profetas. Mas não houve religiosos que adotaram essas teorias? Sim, mas quem lhe disse que a formalidade é realidade? Ser de uma ordem religiosa, declarar-se religioso, isso é direito de todos. Mas entender e viver o Evangelho é a conquista dos abnegados. Se os professores entendessem isso... Os orgulhosos são confundidos, os humildes elevados. Assim ensina o Evangelho. A humildade é a porta para o verdadeiro conhecimento. Tantos doutores vivem confusos com suas complexas teorias, e muitos são meus professores. Aprenda com eles. Aprender? Sim, aprenda como é triste aparentar-se o que na verdade não se é. É verdade. Terminada a conversa, Ivan despede-se de Filipe, que lhe agradece pelas lições aprendidas.